Bye -bye. Uma boa tarde tudo, sou Maurício Mococa, eu vou fazer uma apresentação das variônica Essa que eu tô na mão aqui é a modelo 2, que é uma tecnologia de ponta. O pessoal que tiver interesse aí a descrição está embaixo aí do vídeo. Agora eu vou mostrar a modelo 3.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 essa é a número 3, é telescópica. Ela encorre, fica toda dentro do tubo. É uma tenda muito bonita. Também é um dos modelos que nós estamos fabricando. Você levanta ela, fecha ela, encorre ela dentro do tubo. Pega as tampas. Tampa, tampa aqui a frente dela. Coloca a outra tampa que é a número 1. ela fica toda fechada então essas é a é as telescópicas o fundo da tampa é número 2 aqui é a câmera dela aonde você coloca diamante ou coloca outro para caçar outro e ela também trabalha para o comando de voz todas as antenas minhas trabalham com e comando de voz agora nós vamos mostrar a número 4. Essa aqui é a número 4. Ela é toda de cobre. Antena de cobre, empunhadeira de cobre. É uma excelente antena, uma antena leve. Também pode ser trabalhada com comando de voz também. E pode trabalhar com ouro na cama, ou diamante na cama. Agora nós vamos mostrar. A número 5 essa é a número 5. e Ela já é com a câmera aqui atrás. Então eu já vou desmontar aqui. Vou tirar aqui. Ó. Aqui ó, eu estou desenroscando a câmera dela, a câmera dela no pé da antena. Você coloca ouro coloca diamante fecha ou coloca água para caçar água ou não coloca nada e trabalha, trabalha ela com comando de voz é uma antena também essa número 5 é uma antena também com tecnologia de ponta totalmente construída em cobre não tem nada de outro material nela ela é toda de cobre rolamento de cobre antena de cobre cunhadeira de cobre as câmeras de cobre aí o pessoal que tiver interesse aí a descrição está embaixo do vídeo e vamos ao vídeo Olá, boa tarde a todos, sou Maurício mococa hoje estou fazendo um vídeo aqui da natureza aqui é aqui é onde desce o rio E a pedreira aqui, é Dando um zoom lá na, na frente esse Aqui, ó Quando agora entrar as águas esse lugar que eu tô aqui em cima, tudo desce água aqui, ó Agora tá tudo seco aqui em cima Não tá... Olha lá, esse, esse lugar que eu tô filmando agora É isso aí, ele desce, a água desce por lá e por aqui, ó Desce aqui, na, na, nesse, aqui embaixo E desce aqui, ele passa lá e ele vai embora pro rio Passa uma água violenta aqui Agora... O rio agora, nessa época, ele desce só do outro lado Então é... Agora que está muito seco. Lá vai o Wesley descendo ali, que acho que ele vai tomar um banho ali na lagoa Porque na cidade também tá sem água, né? Na? cidade lá está difícil, então a companhia está cortando a água quase todo dia Dar umas matas pra cima. Aqui, antigamente, passava uma estrada bem em cima desse lombo de pedra. não é. Ela passava aqui, ó. Em cima lá desse do, do, do lombo lá, onde tá aquele ferro lá fincado. Vinha, passava aqui e saía lá do outro lado. Mas isso há mais de 200 anos, 300 anos atrás. Então a hoje já não, não passa mais Aqui ó é Onde eu vou filmar agora Essa parte aqui nas águas, tudo desce água, onde a câmera tá pegando Essa aqui tudo aqui desce um tantada d'água, desce tanta água quanto tá descendo de lá agora E passa lá embaixo e sai lá do outro lado Então é, é interessante mas agora tá, tá tudo baixo, tudo baixinho, baixinho. Aqui tem uma azoca grande aqui que... Dá um rio ele pega ali, ó. onde tá parado ali na cabeceira ali, ó. a água tá baixinha lá. E desce por aqui, ó. Então é o interessante aqui, vou ver se eu consigo filmar aqui perto. Aqui aonde eu estou andando, eu aqui nas águas aqui não tem como andar. Isso aqui está com mais de metro de água. Então aqui é onde está parado aqui, ó. Aqui é onde é a outra parte que desce aqui é onde eu estou. Tem um peixe grande ali, ó. Que tava na. Deve ser tilapa. Ela estava esquentando o sol ali, ó. A virou um tiro. Então a. Uma... Agora tá tudo baixinho. Então ó, o rio vem lá de cima, ele vem de lá, para lá e abre para cá. Ó. Só que agora é pouca água, então ele não tá abrindo desse lado. É uma coisa muito bonita a natureza, né? É uma.. Não sei, eu acho que por baixo da nossa, dessas terras aí acho que é pura pedra. Então aqui o lugar que eu estou caminhando aqui, ó, é tudo parte que aqui desce a água aqui, ó dos dois lados dessa pedra, da pedra de lá e dessa pedra de cá. Ó. Então aqui é o lugar que desce a água. nessas locas aqui, ó só na seca, que nem essa época agora do ano, entre setembro e outubro, dá para você andar aqui. Ó. Não, não E dá um lugar bonito mais bonito mesmo É lindo, esse aqui é gostoso Você vir aqui e passar umas horas Vedi o pessoal para tomar cuidado Com fogo nessa época Porque é uma época seca Tomar cuidado com fogueira Beira de cigarro porque andou pegando fogo para muito lugar, aí por causa do, do tempo seco então a gente tem a obrigação de ajudar a cuidar da natureza Pediu o pessoal para se inscrever aí no canal deixar o like e para que o canal possa crescer e logo agora, essa agora de hoje para agora vamos ter uns par de vídeos das iônica pessoal que tiver interesse nas varionicas aí entra em contato o contato vai estar embaixo e tem vendido várias vezes aí para todo o estado para todo lugar do brasil logo também nós vamos ter um sorteio no canal também se não terá 5 mil inscritos uma azuari um diamantinho e mais umas coisinhas e o pessoal se inscrever aí e fazer os comentários mais um bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos o Edson está lá embaixo tentando pescar um peixinho com a mão na louca também quero agradecer aos amigos aí os inscritos do canal, que bastante gente tem inscrito, já tem uns vários Agradecer pela força que eles têm dado Agradecer meu amigo João Rodrigues que sempre está presente, mais outros e vários outros também que estão presentes Logo eu vou, é, agora começo do ano que vem, eu vou fazer umas live ao vivo que o pessoal também fazer alguma pergunta sobre algumas coisas Mais uma boa tarde aos amigos Vou fazer uma apresentação aqui das variônicas Que é o modelo 4 e o modelo 2 que Esse vai ser um vídeo de entrada E mostrar para os amigos aí o modelo delas O modelo da 2 e o modelo da 4 Meu amigo Edson que vai gravar aqui então essa aqui vamos tirar essa daqui e já nós faz ela. essa aqui é o modelo 4 que ela é totalmente de cobre é todo de cobre, rolamento de cobre, antena de cobre, empunhadeira de cobre totalmente de cobre então essa é o modelo 4 tem é umas varitas mais em conta e nós vamos mostrar a outra também. A câmera está dando para pegar bem. Agora nós vamos apresentar a número 2. Essa é a, a número 2. Ela é toda em latão, toda amarela. Rolamento: tudo, só um tipo de material e essa é uma tecnologia já de ponta e é mais bem trabalhada mas ela também é essa e a outra, é tem assim, caça a mesma coisa a única diferença dessa amarela é que ela é uma antena mais trabalhada, mais cheia de detalhes então ah, aí o pessoal que vê o vídeo aí na entrada se tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Nós já vamos encerrar o vídeo, porque ele já está ficando meio longo. Pediu o pessoal para se inscrever no canal e deixar o like. E vamos ao vídeo.